Seja bem-vindo também, hoje é sexta-feira e hoje, gente, é dia do quê? TVC Empresa, não é? Israel não está aqui comigo, mas ele está lá na Loja G. Israel, tudo bem com você? Bom dia, Mari Verdão. bom dia a todos os telespectadores e ouvintes né, da Cultura FM, da TVC HD, canal 13.1. Como você mesmo disse, estou aqui na Loja G. Mas por quê? Como todo bom brasileiro, deixei para a última hora para comprar os presentes da minha mãe e, claro, da dona Fernanda. Mas fica tranquilo porque eu vim aqui na Loja G, aqui tem de tudo, mas tudo mesmo. E quem vai me ajudar a escolher o presente é a Aline. Aline, pelo amor de Deus, mulher, deixei para a última hora, Tô num desespero. Posso ficar tranquilo? Vai me ajudar? Bom dia, pessoal. Não precisa ficar desesperado. Aqui na Loja G você encontra de tudo, um pouquinho. Temos cestas para você montar uma cesta de café da manhã para sua mãe. Além das cestas tem os doces, canecas. Tem muita, muita coisa boa para você montar. Agora, além de, dessa variedade, o preço também é imbatível. Sim, nós estamos com uma grande linha de promoção aqui na loja para você dar o presente para sua mãe sem se preocupar com o valor. E também nós parcelamos até em 12 vezes sem juros, então não tem desculpa. Vamos aproveitar aqui então, garrafa de café que está aqui na nossa frente, falar para nós pra esse presente que serve para casa. Exatamente, olha aqui a garrafa com o kit já, tá pessoal? Vem com o seu coadorzinho, de R$ 59,99 por apenas R$ 49,99. Grandes variedades. Sim, com certeza. Também nós temos flores, aí temos a linha de doces para você montar uma cesta de café da manhã. Tem várias variedades. Enquanto o Max está dando uma passeada aqui pelas lojas G para mostrar para você... Isso aqui é só uma parte, tá gente? Isso aqui é só um pedacinho da loja, porque a loja G ela é muito grande. Então você pode passar aqui na Avenida Antônio Trajano e escolher aí o presente da sua mamãe. Lembrando que a loja G está aberta hoje. Até que horário, Aline? Até às 8 da noite, hein pessoal? E no sabadão? Também até às 8. E no domingão? Domingo até às 6. Que bacana, tá vendo? Então você pode passar aqui, ah, além disso que a gente já falou aqui da, da, da, da cafeteira, vamos pegar aqui no folheto aqui mais uma promoção bacana para o dia das mães, que tá, o preço realmente está imbatível. Nós temos aqui toda a linha em potes, nós temos kit de potes, de quatro kits por R$ 24,99. Também tem porta-frios, boleira, porta-pão, todos eles na promoção, tá, pessoal? Dá pra você montar um kit bem legal aí pra dar de presente pra sua mãe. Esse do pote foi bacana, viu? Foi do, do improviso aqui, porque filhão gosta de almoçar domingo, filaboy lá na casa da mamãe. Seus filhos fazem isso também? Com certeza! E, e aí já... leva meu pote embora! <risos> Mãe que é mãe, deixa levar a comida, não tem problema, mas o pote... Exatamente, pessoal, vamos comprar pote para poder o pessoal <risos> levar a comida embora. Então tá aí, então aí as oportunidades, as ofertas e as dicas. Gente, a gente falou aqui apenas tem alguns itens, mas a loja G tem muito mais. Tapete, tem flores, tem doces, tem material de escola, tem toalha toalha, enfim, tudo que você precisa para sua casa pode vir aqui na Loja G que você vai encontrar, lembrando Avenida Antônio Trajano bem no centro de Três Lagoas, estacionamento próprio, da sua comodidade enfim, passa aqui na Loja G procura a Aline, fala que assistiu no TVC que tem desconto mais, não tem não? <risos> a gente sempre dá um gentinho. Eita, ó co... oh! Como é sexta-feira, sextou. Já sextou por aqui também? Opa, com certeza. Dia das Mães, quer mandar um abraço e um beijo para sua mamãe? Sim, aproveitando aqui, em especial para minha mamãe. Mãe, te amo, você é maravilhosa, mas também para todas as mães que estão assistindo, tá, gente? E vem para cá. Fala o nome da sua mãe. Malvina. Oh, dona Malvina, ó, oh, um grande beijo para você. Feliz dia das mães, é a mãe da Aline aqui, da loja chega em Três Lagoas caiu meu ponto. É, agora sim. Bom, Mari, volto com você, sextou, TVC agora já está no ar, tem muita coisa ainda para acontecer, tem muitos prêmios e claro, informação, Mari...